Mar falando E vamos é, começar mais um vídeo, quarentena, cada um na tua casa. Vilmar, me conta aí o que você tem feito nessa quarentena que está desde abril. O que você tem feito aí? Bicho, posso dizer que se tem uma coisa que não teve nessa quarentena foi tédio. Porque eu me encontro em home office, estou trabalhando em casa certo. todos os dias, com exceção do final de semana. Tô cuidando do meu bebê, que tem seis meses agora, Yuri. Massa. E nos, nas horas vagas eu dei umas apeadas pegadas no Netflix esses dias, de, de La casa de papel, a Bereca Sol. Pode saber que eu assisti. Eu vou falar que um da dele também. Depois de muito tempo, um dele delay é desgraçado. Eu vim assistir ah. três temporadas de Bleach oh, ah. E assim, eu assisti uma enxurrada de coisa de lá pra cá Mas pra ah. esse vídeo em específico Eu ah. gostaria de falar de uma experiência que eu tive ultimamente Embora também tenha jogado outro Outro ah. jogo chamado é, Uma DLC de The Witcher 3 Chamada ah. Blood and Wine certo. Mas pra esse vídeo em si Eu gostaria de falar um pouquinho do Death Stranding foi um jogo como eu falei um jogo que eu comprei um dos poucos jogos que eu comprei na pré-venda mas que sem sombra de dúvida é, fez valer cada centavo que é um jogo controverso inclusive amado por alguns odiados por outros eu fico no primeiro grupo sem sombra de dúvida é... diga aí quase é motivos você é mais de jogo aí na verdade é tudo começou ela é controverso pelo seguinte, tem muita gente que acho que está acostumada a jogar Battle Royale e não quer sair da forma de jeito nenhum. Então, a dica que eu falo para quem vai jogar, inclusive, uhum. esse jogo está saindo para PC nesse mês, se não me falha a memória, dia 14, está saindo para plataforma do PC. Então, se o pessoal está acostumado a mais do mesmo Battle Royale, tiro, porrada e bomba, eu não aconselho a jogar esse jogo. Agora, se você está interessado em uma experiência de alto nível, com um enredo maravilhoso, uma trilha sonora marcante e uma série de outras coisas, eu recomendo. Porque a ideia principal é que esse jogo talvez ele não seja tão divertido, mas é uma experiência única, sem sombra de dúvida. Pronto, eu acho que tudo começou. É, no... A partir do momento que foi cancelado o Salente Rio PT, que era apresentou um grande elenco a princípio, com a presença do, do renomado diretor Guilherme Del Toro, que inclusive é vale ressaltar que é o meu diretor preferido, gosto muito do trabalho dele, tem muita coisa dele. Então o trabalho foi cancelado, ficou muita gente lamentando e depois de um tempo saiu o trailer. Que coincidentemente com alguns dos atores que apareceram no primeiro trabalho, né? Então, acho que muita gente ficou no hype, por, justamente por ser uma história totalmente misteriosa. Muita gente ficou com muita conversa mole a princípio, porque não sabia do que se tratava o jogo. Para mim, é um dos pontos fortes do jogo, porque durante uma grande parte do tempo, você não sabe que, do que se trata, de que rumo vai tomar a história, né? Embora... Tem uma premissa bem básica no começo do jogo, que basicamente você vai precisar reconectar os Estados Unidos é, a partir de um, um sistema chamado Rede Kiral. E com isso você vai salvar a Amelie, que é a princípio a irmã do Sam Potter Bridge. É o, o personagem interpretado por Norman Riddle. Então a princípio é basicamente isso. Só que o jogo tem. Momentos extraordinários, acho que um dos pontos fortes, como sempre, é a trilha sonora que o Hideo Kojima criou para esse, esse jogo. Além da trilha sonora ser maravilhosa em determinados momentos, inclusive é bem vasta a trilha sonora desse jogo, a, o elemento visual é sem dúvida de encher os olhos, porque... Existe a presença de uma chuva na, no jogo, que é chamada Time Fall, ou chuva temporal. Que ela acelera a vida das, das coisas, por exemplo, desgasta rápido. Se tiver alguma pessoa passando na chuva sem proteção nenhuma, o processo dela vai, vai se acelerar. Então ela vai envelhecer e possivelmente até morrer. Bem assim, dessa forma acontece com outras formas de vida e até com materiais. Então, isso gera uma, gerou uma mudança no, no cenário todo e tal. E... O elemento visual no jogo é realmente fantástico, é incrível. É de, de um jeito que eu concluí a história principal já. E estou fazendo, assim, outras missões e construindo coisas. Porque, realmente, a, o elemento contemplativo no jogo é uma, uma, um elemento muito forte. Além disso tudo, Aí em iniciar um mundo aberto, com um mundo vasto, gigantesco. É, o enredo é sensacional, é do tipo de suar os olhos mesmo. Então, para quem tem condição de comprar o jogo agora, nesse período agora, que é da plataforma PC, eu meio que eu super recomendo mesmo o jogo, é um trabalho incrível, embora tenha essas controvérsias todas. E também é um bom simulador de Uber, né? Oh, simulador de iFood <risos> <I> <risos> É, se quiserem fazer essa resenha, pode até fazer esse modo, mas eu acho que vai ficar sem graça porque no jogo tem, tem uma função lá, tem uma entrega que é justamente entregar uma pizza Então, se quiserem fazer a zoeira, tá valendo Não, o jogo eu tô, é tô só brincando contigo É, Gilmar, assim... Você quer fazer um... vamos o seguinte, agora Floquinha, bota aí um momento spoiler. Não. Eu prefiro não dar esse spoiler não. Agora não. E o, o final de, de Death Stranding, a ideia do Cliff, mas a relação do Cliff com o bebê e o, e o Sam é ah. elemental. Qualquer bucha perdeu. você falar que Alcinho, se alcinho vê, vai que a queira jogar, né? É não tem acho que acho que só tem eu acho que só tem dois canais que fizeram fizeram é, capítulos do, do Death Stranding completo acho que foi o Blade Coyote e eu não sei se o aquele Sidão dos games alguma coisa assim mas o resto acho que não, não aguentou não fazer não completo porque porque assim é um jogo gigantesco pô o Death Stranding é um jogo gigante É, realmente mundo aberto e e assim se você não tiver uma certa sensibilidade para ver algumas questões no Death Stranding, a história principal, que é aquilo que chamou a atenção, que foi impactante, que chamou realmente a atenção daquela atmosfera sombria e misteriosa, e você sem saber o que é, envolve bebês que já geram uma certa apreensão na pessoa e tudo. A história é extremamente densa, só que como ela se, se trata de mundo aberto, de fazer entregas, e com a física, que é absurda, e você, às vezes, tem que andar quilômetros para fazer a entrega, porque na nessa entrega você vai é, incorporar essa localidade à rede Kiral e a partir desse, dessa incorporação na rede Kiral vai fazer com que a história ande, talvez gere a impressão de que a história não não tá bem conexa, não tá fluindo de maneira é, de contiguidade, próxima, né? Então, às vezes, a pessoa não, não acaba tendo essa impressão, porque, assim, é um jogo de mundo aberto gigante, que você tem que fazer é, entregas que são cansativas e, e, a, e aí é que é uma mágica bacana porque é, você sente a sensação de cansaço mesmo de fazer a entrega, porque de fato você vai reconectar os Estados Unidos que é uma área gigantesca com o mundo todo ferrado, porque teve, tiveram alterações e tiveram lá umas paradas que eu não vou dizer exatamente o que foi, mas que fez com que o mundo fosse coronavírus, é, de certa forma uhum. destruído é, coronavírus é só nas pessoas, lá foi no mundo meu, relevo e a porra toda. Então, acontecendo isso, você um dos seus principais inimigos vai ser justamente você superar o terreno para fazer a entrega. E aí esse espaço entre você fazer uma entrega para a história começar a andar dá uma impressão de que você está fazendo umas entregas e que a história não está acontecendo. Só que é uma impressão, na verdade é uma oportunidade que você tem de fazer com que a imersão seja ainda maior. Porque você está fazendo entrega, você tem que subir uma montanha, a porra de uma montanha é nevando. Com a física daquele jeito do amor, a física é sensacional no jogo. Com o diabo de uma, de uma chuva temporal, no caso da montanha, uma neve temporal. E ainda para acabar de poder com sua vida, você tem que tomar cuidado com a, o diabo dos EPs. Que é uma, são as criaturas que estão... São as criaturas mortas que estão entre o mundo dos vivos e os mortos. Que se pegar você, você vai para uma dimensão do purgatório, aí você pode derrubar a carga, danificar de carga, é, sua estamina vai para o buraco, enfim. Aí esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo faz com que o negócio fique meio cansativo, mas me parece que a ideia do Kojima é justamente essa: é, transformar um negócio tão cansativo e dar um grau de, de realidade e dimensão tão grande que faz a experiência ser ainda maior quando você conclui uma, uma missão, seja qual for. Além desse, disso tudo, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é... acho que é sensacional e muito importante no jogo. É o fato de você estar tá construindo estruturas, após você é, ligar a rede Kiral, ligar uma determinada localidade à rede Kiral, você con constrói estruturas e se a pessoa estiver jogando no modo online, a pessoa que estiver jogando naquele momento vai ter acesso à estrutura que eu construí, e eu, eu também vou ter acesso à estrutura que outros jogadores construíram. À medida que eu vou andando, vou caminhando nessas estruturas, vou usando, eu posso estar deixando um like nas estruturas deles, e a partir do momento que eu uso, eu já envio automaticamente um like para essas pessoas, que já vai aumentando meu grau de ligação com outros jogadores. Então, é uma coisa totalmente nova, por isso que se fala tanto de que o Death Stranding seria de fato revolucionário nesse sentido, porque Fala-se na ideia do Strand System, que até então não, não existia. E agora é possível. E às vezes, pô, você você tá fazendo uma missão, é ferrado já, com sua bateria acabando. É, às vezes você tá sem âncora, sem escada para superar o relevo. E às vezes chega o passou um brother que deixou uma escada, deixou um abrigo de chuva temporal que salvou sua, sua carga e fez com que você avançasse um pouquinho na sua frente. Então isso é sensacional no jogo também. E dá pra você Caraca. ficar fazendo um monte de coisa, inclusive um ABS. Dá pra você fazer estrada, dá pra você fazer estrutura, dá pra fazer uma porrada de coisa. Que vai facilitar você entregar materiais da próxima vez também. Então, Caraca. tô brincando, tô brincando de Minecraft aqui. Né? Eu até tinha pegado o, apoio, o boizinho é aqui falado isso. que era Minecraft. Minecraft 2. Mas, é, dá pra você fazer muita coisa. E, interessante porque justamente tem aquele elemento... Acho que um dos elementos bem interessantes no jogo é justamente aquele que eu já falei no começo, que é a time fall a chuva temporal. Se você constrói uma estrutura e, por exemplo, não, não faz a manutenção dela, ou outros jogadores que passaram também não fizeram a manutenção, vai ter um momento que ela vai se desgastar e você vai perder. Por exemplo, Douglas fez uma escada ou fez uma ponte. Aí com o tempo vai começar a chover, chovendo, chovendo e a ponte começa a se desgastar. Aí eu, eu entrei online, a ponta tá lá, eu vou. Eu posso ir lá e é, colocar materiais pra restaurar a ponta que vai servir pra mim e pra Doginhas também ao mesmo tempo. Então isso acontece bastante. Acho mais gente tem uma forma de não superlotar o jogo de, de tanto equipamento, né? Mas é, é um jogo nacional. Ah, deve porra. ser bonito, velho. Você já jogou nesse modo. Esse modo, ele, ele é o modo exclusivo. Okay, é o que online? É o modo já da história ou é modo online? O okay. quê? De copy? Tipo assim, ele é o jogo, se deixar do jogo, acontece ao mesmo tempo do modo online, né? É porque assim, tem a história, que é pra todo Sim. mundo, né? E se você tiver online, você vai ter acesso às estruturas que outros jogadores fizeram. Ah, massa. Da Só mesma forma assim? que você... Isso, eu jogo assim porque É, eu ligo aqui já, conecto, eu já vou direto. Às vezes cai a conexão, eu vou lá, é, reconecto no, no menuzinho, que já é possível no menu mesmo do jogo volta, aí a pessoa tem acesso às estruturas dos outros jogadores. Da mesma forma que você também faz, e outros jogadores podem ter acesso e curtir, o que faz com que sua ligação aumente com esses jogadores. Tem uma estrela lá de habilidades que inclui a ligação, é tempo de entrega, é, miscelânea, né, que é a quantidade de estrutura que você faz Opa, aí, e é velocidade de entrega por toda. Nossa. Então, eu acho que Doguinha vai gostar desse jogo, se você for eu jogar o Sim, eu dia. gosto de jogo de mundo aberto, cara. Eu, pra mim, como eu já disse, no um primeiro vídeo do canal do 4K, um jogo de mundo aberto, pra mim, é, um, é uma belezinha. Agora, lógico, tem, tem uma boa história, velho. A jogo história é aberto. E, e complexa e bonita. Então, e tem uma tipo... o, o elenco principal vai ser, basicamente, é. Guilherme Del Toro, Norman Riddles a Lea Sedux, que é. A Lea Cedu é foi. Acho que foi personagem de Baixadas Inglórios. Eu não vi o filme, mas ela faz parte do, do elenco. E, principalmente, o, que eu acho que é um dos, dos atores incríveis, que é o Mads Mikkelsen, Que acho que todo mundo conhece ele pelo. Hannibal. Eu imagino que seja o, o papel mais marcante do, do, do Mads Mix. Tenha sido o Hannibal. É incrível como ele é um, um ator fantástico. Então, basicamente, são os três principais do, do alto escalão, né? Acho que todo o elenco como um todo é incrível. É, então, viu mais alguma coisa pra falar aqui? Só, só pra deixar claro pra galera que faz parte da, da plataforma PC, que vai estar disponível esse mês pra essa plataforma. Eu imagino que é um jogo que vale muito a pena jogar para pela experiência, pelo conteúdo, pelo elenco, pelo trabalho do cogima, realmente é uma obra de arte sem sombra de dúvida. Então, se você está afim de uma experiência diferente e intensa, eu acho que vale muito a pena jogar o Death Stranding. No mais é isso aí, galera. Pessoal, é... obrigado, deixe seu like, comente, filmar, até a próxima. Falou, valeu. pessoal. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. valeu, valeu.